Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou falar hoje sobre a formação Scrum Master. Esse aqui é um curso cara, que eu recomendo fortemente para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com TI, porque isso aí faz parte né, do seu crescimento profissional. É, hoje em dia o método Scrum, né, a metodologia Exage, é algo que está transformando a gerência de projetos. e É uma ferramenta que se você quer crescer na sua carreira, se você quer tem um crescimento exponencial, você precisa fazer isso aí. Até porque hoje, é, não é só fazer o curso, né? você tem que ser certificado. É, você se tornar um especialista em Scrum, você passa a ser uma, um profissional cobiçado no mercado, porque hoje em dia tudo é projeto. E você se você souber gerenciar um projeto de forma que você consiga é, desenvolver a metodologia ágil, você consegue fazer com que toda uma equipe que é uma equipe cara, né, uma equipe especializada, ela renda mais e entrega o resultado, que é o que todo mundo quer. Vou contar até o caso de um, lá em 2000 e... Acho que foi em 2009, por aí, 2008, 2009, trabalhou comigo um, um rapaz, cara, que ele entrou, ele era no início ele entrou como, como não vou dizer estagiário, mas ele entrou como um profissional ali, iniciante, e a gente trabalhava junto. E a empresa que a gente trabalhava na é empresa que desenvolvia muito a gente, ela não, não era uma empresa que investia muito no funcionário. Só que é um erro né, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que tem a percepção de que não é a empresa que tem que investir em você, é você mesmo né, você tem que investir no, na, na sua especialização, na sua capacitação, para você se tornar um profissional diferenciado. Por quê? Porque se aquela empresa ali que você trabalha, ela não é capaz de de, de fazer isso por você, e não é obrigação dela, na verdade essa obrigação é sua. Você vai ficar parado, estagnado ali, enquanto o mercado avança, você vai ficar parado. Então, chega uma hora que você não serve nem mais para aquela empresa mesmo, que é, que é ruimzinha, e se você tentar entrar em outra empresa, você não consegue mais. Teve esse cara que corre atrás, que ele hoje é, é, é Scrum Master, uma grande empresa, assim, o um cara pô, top, né, super requisitado. E enquanto isso, tiveram profissionais que ficaram lá, tipo, reclamando, e cara, nem continua lá, né, porque a empresa eu fiquei sabendo que fechou há um ano e meio atrás. Mas esses profissionais eles foram relocados, né? tiveram que se, que se readequar em novas empresas, mas não se especializaram. Enquanto esse cara, que era um cara que, pô, que tinha uma pegada diferente, ele rapidamente percebeu que a empresa não, não era a empresa que ia proporcionar o crescimento para ele. Ele correu atrás da especialização e ele conseguiu e hoje o cara está bombando. Tá? Nesse mesmo momento, lá em 2009, eu saí, fui abrir meu negócio, enfim. Aí eu perdi contato. Só voltei a ter contato com ele depois de 10 anos que é quando eu encontrei com ele, a gente foi sentou para almoçar junto e o cara estava, povo estava assim, profissional, que tá assim, na, na página aqui do, que eu estava vendo lá do na formação Scrum Master da Mad Master, é, tá dizendo aqui que você pode ganhar até 11 mil, e o cara ganha até mais que isso, tá? E é um cara super diferenciado, que ele gerencia uma equipe super capacitada de uma grande empresa, e o legal dessa formação do Scrum Master é porque além de você ter um curso, né, que você vai se desenvolver ali dentro, você vai estudar, você também tem a, é, cinco níveis de simulado para você fazer, onde você pode, é, chega em casa, estuda, faz um simulado e você vê, né, que para fazer a prova, que custa 150 dólares, ou seja, você não pode fazer de bobeira assim, senão você vai ficar gastando dinheiro, você tem que ter um mínimo de 85% de acerto. Então, assim, você pode ir, ir estudando e fazendo um simulados para você ver em que posição ali você está, se você tem condição ou não de passar. Então, assim, hoje em dia a certificação é requisito em muitas empresas para você conseguir entrar, tá, já que você vai lidar com empresas é, com já que você vai lidar com profissionais, profissionais caros, né? É, e com projetos também, um projeto, assim, um atraso de, de uma semana, imagina aí, são os de todo mundo, você vê o prejuízo que você causa para a empresa, fora é, o não cumprir os prazos, né? Então, a, a metodologia ágil, você se torna um gerente de projeto muito mais preparado e você se torna é, habilitado para escalar a sua carreira na tua área profissional. Então, assim, o mais legal assim que, que tem nesse curso é que você vai ali dentro, você vai ter acesso a. a a poder tirar dúvidas no site com os, os, os criadores, né, que é o Dennis e Denilson, e você, você vai ter uma comunidade, vai ter um grupo de, de WhatsApp, que você pode tirar dúvidas também direto, no Facebook, e os próprios instrutores, eles respondem para você, tá? Então, assim, é muito rápido, as pessoas, elas postam as dúvidas e sempre tem pessoas prontas a ajudar, até porque são pessoas envolvidas, são pessoas que estão querendo se, é, se profissionalizar, né, e é uma, eu acho que é um caminho importante, assim, que eu, diria, eu diria até fundamental para você que quer crescer na carreira de TI. Então, se você for um Scrum Master que domina as metodologias ágeis, você vai se tornar uma peça-chave na empresa, entendeu? E cada vez mais vão surgir oportunidades cada vez melhores, tá? É você escolher que você não mais vai ser um programador, apenas um desenvolvedor e você vai buscar um próximo nível, tá? Então, assim, o que, que você vai aprender aqui? Você vai aprender os fundamentos do Scrum, é, conquistar sua certificação profissional, aplicar o conhecimento na prática, né? assim, é para você gerenciar o projeto mesmo, para ir para a ação, né? para gerar resultado para a empresa e aprender a demonstrar seus resultados e se tornar uma referência na empresa. Tá? Você vai ser aquele cara sempre que vai ser chamado de reuniões, porque você vai ser o cara que resolve. Então assim, o mercado ele paga, em média, é, até dizendo que 8.594 é a média de salário, mas vai de 5.000 até 11.000 por mês, mas eu conheço uma pessoa que ganha mais que isso. Tá? E isso valoriza o seu currículo, isso aí vai te botar para te levar na sua faixa salarial. Usar o teu poder de networking porque você vai lidar com pessoas, então você vai desenvolver. O programador normalmente ele não tem essa habilidade né de lidar com as pessoas, ele é o cara mais fechado, mais introspectivo, mais de raciocínio, mas assim, quando você vai para uma parte de gerência de projeto, você tem que ter tato, você tem que ter sensibilidade, porque você, tem, você fica no meio do caminho entre o... o o gerente ali da empresa, né, que passa para você as missões e você vai falar com cada um dos profissionais e vai ficar coordenando cada um deles. Então você tem que ter essa excelência de, de se tornar uma pessoa referência onde as pessoas sentem segurança. E como é que funciona o curso? Você vai aprender os fundamentos básicos, você vai obter certificação, você vai aplicar na prática, você vai demonstrar seus resultados e vai se tornar referência. É isso, é basicamente é isso, tá? O gerente de projeto acaba sendo a pessoa ali na, na empresa que fica que fica mais em evidência. Por quê? ela fica no meio dos dois, ela fica no meio do tiroteio, a verdade é essa. E esse curso, formação de Master está super bem cotado. É, você consegue é um curso 100% online, você consegue acessar as aulas quantas vezes quiser, você pode repetir o estudo. Você vai ter acesso também ao portal do aluno, você tem uma comunidade no Facebook, você tem um grupo de WhatsApp, você tem uma comunidade exclusiva no Telegram, você tem o um suporte tanto técnico né, quanto dos próprios proprietários ali, dos donos, dos criadores, do Denis Denilson. Você tem um certificado que é emitido no seu nome, atestando as 32 horas do, do, do treinamento. E você tem livre acesso, né? Você pode, chegar, você pode acessar tanto no horário de trabalho, quanto você pode acessar quando chegar em casa à noite, tá? para poder estudar, se aprimorar. E no final das contas, você pode fazer os simulados. E quando você for pagar os 150 para fazer a certificação, você tem a certeza já que você está ali preparado de verdade. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada lá na página. Você vê aqui exatamente, é porque muita coisa para falar, é muito detalhe, que uma formação né de Scrum Master e você tem certificação, você, com certeza, você vai conseguir escalar a sua carreira. Você começa a pegar projetos de mais responsabilidade e você também começa a ficar mais preparado para o mercado e começa a surgir outras oportunidades até fora da sua empresa. E se, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o seu like, tá? se inscreve aqui no canal. E desejo sucesso aí, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.